Olá amigos, muito bom dia a todos, o AgroLink News já está no ar, estamos aqui abrindo mais uma edição, nosso podcast diário do agro, passa a partir de agora trazer as principais notícias desta terça-feira, hoje dia 22 de junho de 2021, hoje nós vamos falar, atenção, muito sobre a cultura da soja, destaque para as ações de combate à ferrugem asiática, também Vamos trazer os dados relativos à nova previsão da safra de inverno no estado de Santa Catarina. Vou trazer ainda os destaques do portal AgroLink, as cotações de mercado, tudo isso e muito mais. Antes de mais nada, eu destaco que o AgroLink News tem a força de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Além disso, você já sabe, acessando o nosso portal, você fica por dentro de todas as informações que movimentam o setor do agronegócio. No mercado internacional, as exportações brasileiras podem ter um ano histórico em 2021. Nos cinco primeiros meses, foram exportados mais de US 100 bilhões de dólares. O Brasil também tem mais água para irrigação do que terra disponível, mais de 60% os alimentos consumidos no país são produzidos através da agricultura irrigada. Também a é notícia no nosso portal que Santa Catarina uh, está expandindo as suas exportações de frango. De janeiro a maio deste ano, os catarinenses exportaram 400 mil toneladas. Além disso, um projeto está prevendo a valorização dos frutos na região do Cerrado. A política de manejo do Pequi... Prevê preservação e criação de selo de procedência. Acessando AgroLink, você vai ficar sabendo também que as plantas daninhas podem causar alta nos preços das commodities. Sem o um manejo correto, doenças e plantas daninhas podem resultar em perdas de até 85% na produção agrícola. Todas estas notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre a nova previsão, a nova estimativa para a safra em Santa Catarina. A Epagri divulgou nesta semana a nova perspectiva para a safra 21-22 com uma estimativa de aumento em toda a cadeia produtiva do estado. Somente a produção de trigo, olha só, deve crescer mais de 50%. Outros cereais de inverno também registrarão alta na produção como explicou o analista da EPAGRE-CPEA, João Rogério Alves. O destaque maior vai para a cultura do trigo. Nessa safra, deveremos ter um incremento de 38% na área plantada, passando de 58.300 para 80.500 hectares, um incremento de 38%. Os bons preços que vêm sendo praticados pela saca de trigo, Aliado à, à previsão de clima favorável para as culturas de inverno, com inverno com pouca chuva e frio adequado para a cultura, a previsão é que tenhamos uma boa safra e, por isso, os produtores intensificaram os plantios e o um incremento de área. Para a safra de cereais de inverno, o governo de Santa Catarina criou um projeto para incentivar a produção local. Foram destinados R$ 250,00 por hectare plantado com culturas de inverno. E esse estímulo garantiu o plantio de quase 40 mil hectares de cereais de inverno. Além destas culturas, os catarinenses também estão apostando nas produções de cebola e alho. É o que explica o analista de socioeconomia da entidade, Jurandir Gugel. São duas culturas que produziram resultados bastante razoáveis né, para, para os nossos produtores com rentabilidade. É, no caso da cultura da cebola, é, o Estado deve se manter como o maior produtor nacional com a, mais de 25% da produção brasileira de, dessa hortaliça. Né? As expectativas elas são é, positivas, visto que a estrutura de produção é consolidada no Estado. Em relação à questão do alho, nós devemos nos manter como o terceiro maior produtor nacional. Nós vamos plantar em torno de 1.700, 1.750 hectares né, para a próxima safra. E a expectativa é produção de 18 a 20 mil toneladas, a depender das condições climáticas que vamos enfrentar. Esse é o analista de socioeconomia da Epagri cpea Jurandir Gugel. E nós vamos adiante, pois a pauta agora é a soja. Um dos desafios dos produtores é vencer pragas e doenças, especialmente a ferrugem asiática, que vem tirando o sono dos sojicultores. Eu converso agora com o gerente de marketing de soja da Singenta, Rafael Oliveira. Inicialmente, Rafael, vários estados já deram início ao vazio sanitário da soja. Eu gostaria de saber com o senhor qual a importância desta medida para os agricultores. Bom, como o próprio nome diz, né? vazio sanitário é um período em que a área fica sem plantas de sojas no campo. Né? Essa medida era de extrema importância né? para que a gente possa eliminar todas as plantas voluntárias que possam nascer após a colheita, né? através de um controle químico ou através de um método físico. Né? Esse período de vazio sanitário ele pode variar entre 60 e 90 dias, dependendo da região sendo uma medida de manejo né, para a ferrugem asiática da soja, que tem como grande objetivo né, diminuir a sobrevivência do fungo na entre-safra. Ou seja, a gente quer atrasar ao máximo a ocorrência da, da, da doença né, durante a safra de soja, né, com um grande objetivo, que é reduzir as aplicações, e garantir né, que o produtor possa ter a maior produtividade possível com essa medida né, do vazio sanitário. Ou seja, o vazio sanitário hoje se torna de extrema relevância para o agricultor né, de soja no Brasil. Sim, agora a medida ela visa reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática. Neste sentido, a Singenta trouxe quais tecnologias para ajudar o produtor? A forma que a Singenta pode contribuir para o mercado é trazendo novas tecnologias e assim nós estamos trazendo no ano de 2021 dois novos produtos que vão suportar o produtor rural no manejo da ferrugem asiática. O primeiro é Mitro, né? um fungicida inovador de alta performance que combina dois ativos mais potentes do mercado, ou seja, é a presença do solatenol mais proticanosol. Que confere, assim, um melhor controle para a ferrugem asiática e um melhor controle para a mancha-alvo, que é uma das principais doenças que tem aumentado muito também nas, nas, última, nas últimas safras. Né? Garantindo, assim, uma, uma produtividade né, adequada para a rentabilidade do agricultor rural. O segundo, a tecnologia né, é a LAD. Né? É o único produto do mercado, composto por três ativos altamente eficazes. né, Onde eu tenho né, o solatenol, que é uma carboxamida mais moderna do mercado, que tem uma rápida aderência e penetração nas folhas, somado a dois triazóis de alta sistemicidade, que é o ciproconazol mais o difenoconazol, né? que confere um controle não só em ferrugem, mas também em todas as doenças de finais de ciclos, como antraquinose, cercósperas, manchas-alves, que são doenças que têm aumentado significativamente em nosso mercado. Ou seja, são duas tecnologias que irão ajudar muito o nosso produtor rural né, a combater não só a ferrugem asiática, que é um problema crescente, mas também outras doenças que vêm tirando o sono do produtor rural. A ferrugem da soja ela vem causando também prejuízos e perdas irreparáveis Brasil afora. Qual é a estimativa nesta questão financeira para o produtor rural? De fato, acredito que a ferrugem asiática hoje ela é uma doença extremamente perigosa e quando não manejada dentro dos seus, é, seus times, né, dentro da sua, do seu manejo preventivo, pode causar sérios danos. Nós, da Singenta, eu acho que nós vamos continuar, né como a empresa líder do mercado, é, investindo muito em pesquisa e desenvolvimento, para que junto a gente possa trazer novos produtos, novas formulações, é, produtos mais cada vez mais específicos para o problema que o produtor tem, né porque nós estamos num um país extremamente tropical e acredito que isso nos dá muitas diferenças entre regiões. Então, esse é o nosso papel, continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento, para que, juntos com o produtor rural, a gente supere todos os desafios do dia a dia do produtor rural. Esse é o papel, esse é um dos propósitos que nós temos como companhia para suportar o produtor rural brasileiro. Agora, Oliveira, que dicas o senhor pode dar neste momento para o produtor que está nos acompanhando, que também está atento ao cultivo do milho, mas que já está mirando também a próxima safra de soja? Bom, acho que a principal dica que nós poderíamos dar para o produtor rural é que ele se mantém extremamente atento a um mercado extremamente volátil que nós estamos passando, né? E acredite aqui que todo mundo imagina o motivo, né? A pandemia afetou muito a cadeia de suprimento, né? As commodities estão extremamente valorizadas, é, a gente acredita que esse momento é único para o produtor rural, né? Nós temos sim alguns alguns pontos, né, algumas moléculas que já sinalizam falta para essa safra. Ou seja, acho que a maior recomendação que nós damos diante de um cenário bastante preocupante que pós-pandemia é que o produtor fique extremamente atento, que tenha a sua relação de custo por hectare bem definida, né, que procure, né, os seus parceiros, a nossa rede de distribuição para que com o suporte dos nossos agrônomos, dos nossos técnicos, de todos a, a, a, os departamentos que nós temos dentro da para suportar o produtor rural, para que ele possa tomar a melhor decisão. Né? Mas, de novo, reforço, é muito importante né, olharmos para todo o ambiente que nós estamos vivendo de pandemia. Isso nos preocupa bastante nesse momento, né, devido à alta volatilidade que o mercado está tendo nesse momento. Agora, para concluirmos, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais reduziu a estimativa para o processamento de soja neste ano de 2021, mas, em contrapartida, a entidade também elevou a projeção para as exportações do grão. Na sua avaliação, na sua opinião, quais serão os impactos sentidos no setor aqui no Brasil? Esse cenário é um cenário que... Que acreditamos muito que possa de fato ocorrer, mas de novo, né, o mercado está extremamente volátil, está extremamente né, diferente de todas as últimas etapas que a gente viu uh, na commodity de soja né? como é que a singenta pode ajudar, como é que a singenta pode né, estar cada vez mais próximo do produtor rural para que ele possa tomar a melhor decisão né? para que ele possa capturar toda essa valorização da commodity nesse momento, né? A Singenta, mais uma vez, inovando, trouxe um novo departamento, que é Agriculture Valley Chain, onde nós temos aqui dentro desse departamento a nossa trade, né? a nossa trade boutique, que a gente chama de NuTrade, que veio né? através né? de uma discussão de longo tempo com os nossos produtores rurais de como o produtor rural poderia participar desse mercado. Né, e do mercado chinês, que seria o maior mercado consumidor de soja hoje do mundo. Né, e através hoje dessa trade singenta, todos os nossos produtores rurais podem ter acesso, podem exportar a sua soja para a China, ou seja, podem participar desse mercado que está cada vez maior. E para que aqui, todos os nossos produtores rurais possam entender um pouco mais por ser uma ferramenta nova que a Singenta trouxe para o mercado, eu peço que procurem toda a nossa rede credenciada, todos os nossos funcionários né, que estão a campo em todos os pontos do Brasil, para que vocês possam tirar mais detalhes dessa nova modalidade, desse novo, dessa nova ferramenta né, que a Singenta trouxe para vocês, produtores rurais, para que a gente possa capturar ao máximo o valor na cultura da soja. E, portanto, essa entrevista com o gerente de marketing da cultura de soja da nossa parceira singenta, o Rafael Oliveira... Agora aqui no AgroLink News, vamos atualizar os indicadores, as cotações do milho. A saca de 60 quilos está sendo vendida na abertura desta terça-feira a R$ 85,00 em Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Em Erechim, no Rio Grande do Sul e Campinas, também no estado de São Paulo, R$ 88,00 é o maior indicador do milho nesta terça-feira. Já em Rio Verde, no estado de Goiás, R$ 72,00 é o indicador do milho. Já em Uberaba, no estado de Minas Gerais, R$ 86 reais é o indicador do milho nesta terça-feira. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!